Um químico. Heisenberg. Uma cor. Preto. Uma história. Pescador. É, um anime da sua infância. Digimon. Um animal. Um animal. Um leão. Uma raça de macaco. Isso <risos> <Zé. risos> aí. É aí. <risos> tá e aí pessoal, me chamo Douglas Gilmar E estamos aqui para fazer mais um de minhas impressões de qual anime? Akatsuki no Rapaz, esse anime é um shoujo Quem disse isso foi um colega nosso do o anime animes, ele comentou que queria ver que nunca tinha visto que a primeira impressão desse anime e vamos fazer agora essas primeiras impressões Bicho, primeira impressão, o anime foi bacana, primeiro que o design é bonito pra cacete Legal. é uma coisa bacana, que é o design, você vê que o desenho é bonito depois, a tira sonora é bacana também, muito bonita e já começa no que acabar o capuloso negão então bicho, é o tipo de anime que com certeza você começa a assistir isso bicho, eu vi o primeiro <risos> agora, eu pergunto, eu tô, como é que esse negócio vai terminar? eu, eu tô quero ver isso lado. eu tô, é, de malice eu... nós já vimos o primeiro episódio aqui agora para comentar eu fiquei assistindo a gente é engraçado um pouco assistir um pouco de humor na hora certa e saber equilibrar e no final ele é assim nossa, eu de casa, eu quero ver isso, eu quero ver como vai acabar, porque a gente esticou, velho. Negócio... É interessante, deu para usar né? Muito é é cara, é. Abertura, eu gostei da abertura. abertura. É bonita. É muito bonita, bem trabalhada, a sonora, é diferente. Você é, aquela gente do Japão, na verdade, você confessa que é aquela pegada do... Oriental Verdade seu... tipo, Algumas não aparecem É, nessa é parte verdade tipo, Não é comum Ter animes que é No período é, medieval do Japão Assim Mas é interessante quando você trabalha isso, velho E eles não tiveram aquela Gosta de colocar música moderna Não, eles colocaram música Rítmica, mais instrumental E foi, ficou legal, velho Ficou bonita a abertura, gostei Muito bom, muito bom É o anime da febre Que mágica Caralho, do... do... é a história do... Do... Era a história de uma princesa lá Esqueci o nome dela agora Você é a mesma que Iona. Tá a, princesa. a princesa? É o nome do... dela tá no anime Akatsu no Yona Que <risos> <risos> Que isso? Pô, pessoal primeira impressão é basicamente isso a gente é. primeiro agradece o pessoal que deixa o like lá que tá visualizando um cheiro no para a galera que curte o canal é isso aí pessoal deixa o like e hoje vamos fazer com a mão <risos> é. então aí então. é valeu Pronto. lá eu xinguei o Um livro. idiota, gostou isso? Yes. Uma mulher gostosa. Eita porra! <risos> um homem gostoso. Um jogo. Silent Hill 2, disparado. Uma profissão. Vem,